é meu xará Rafael Forest. ele é sócio diretor do grupo Brasil Peixes, Brasil Peixes e Vigor Peixes, ele é zootecnista formado pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP, na unidade lá de Ilha Solteira, ele possui MBA em gestão empresarial pelo Centro Paula Souza, e é analista de importação pela Aduaneira Cursos e Treinamentos. Rafael, meu xará, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Aquicultura Online. É, a palavra é sua. Obrigado, agradeço. Palestra muito interessante, né? É, e hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, pessoal, é, de uma forma bem prática, aí sobre estruturas das novas tecnologias que existem aí no mundo, né? Para quem não, não me conhece, eu sou, um, eu sou um dos sócios diretores da, da Brasil Piscis, é, hoje a gente tem projetos na Angola, no Paraguai, na Bolívia, é, já prestamos consultorias para o Suriname, já prestamos consultorias para a Ásia praticamente inteira, é, então vocês vão ter bastante informação de qualidade, né? e eu vou mostrar vários projetos nossos todos é, de onde é, da nossa da nossa empresa né que nós construímos que nós temos participações inclusive eu estava até no chat aí conversando o Carlos Rufi é um dos nossos clientes ele está participando também e tem vídeo do, do seu projeto vídeo não tem foto do seu projeto aí Carlos <risos> vamos lá vocês querem começar vocês querem bater um papo como que a gente prossegue pode começar compartilhando aí a sua apresentação vamos lá só um segundinho. Os uhum. dois. Lembrando a todos também que fiquem à vontade, pessoal, de interagir conosco aqui no chat do YouTube, enviem suas perguntas, seus questionamentos aos nossos palestrantes. Identifiquem a cidade, o estado de onde vocês estão participando, para ficar uma coisa. a gente ter a real noção da dimensão do nosso evento, tá bom? Bacana, já está aí compartilhado para vocês? Sim. Certo. Ó, oh, é, se vocês tiverem muitas perguntas, pode ir colocando aí na caixinha de pergunta que a minha equipe está de prontidão para ir já respondendo algumas curiosidades, né? É, primeiro de tudo, gente, é sempre importante vocês contarem com um profissional de qualidade, né? Eu sou um grande defensor da, da nossa categoria, da nossa classe aí, dos engenheiros de agricultura, engenheiros de pescas ou tecnistas, biólogos, porque hoje ah, tem muita informação é, que te causa desinformação, né? Que vai fazer você ter um problema no seu projeto, um problema estrutural, né? Essa semana passada a gente viu uma uma piscicultura sendo instalada por por um consultor, né? Que não é formado no ramo, não tem a qualificação igual o nosso outro palestrante que faz cálculos, é extremamente importante isso, e o tanque elevado dele arrebentou, né? estourou os cabos, graças a Deus não pegou o cabo em ninguém, porque quando um cabo desse tanque elevado estoura, é muito perigoso, e eu vou tirar umas dúvidas, falar um pouquinho sobre construções para aquicultura, vou dar uma passada rápida na, nas coisas com menos tecnologia, e vou focar nos projetos com mais tecnologia embutido, que é a curiosidade aí da nova geração que está acompanhando a gente aí, que estão aí na nossa palestra das faculdades federais. Bem, hoje o que que eu vou citar? Né? A gente vai falar um pouquinho de tanque-rede, um pouquinho de APAS, tanques escavados lonados, tá? sistemas de oxigenação, sistemas de bombeamento, filtragem, tanques elevados. Bem, esse aqui é um projeto de autoria nossa também, de tanques rede, o que é importante vocês saberem sobre estruturas para tanque rede, tá, gente? O importante de tanque rede, eu sempre falo que para você, o, o tanque rede é o melhor sistema que existe. O, qual que é a grande dificuldade de se instalar um projeto para se dimensionar uma estrutura de tanque rede? É você conseguir a licença para ter esse projeto rodando de forma lícita, né? É, então, esse projeto nosso é aqui no interior de São Paulo, o que, que nós temos de estrutura para um projeto de tanque rede? Primeiro, você precisa ter a, o monkey, né? você precisa ter aqui a estrutura para você fazer a elevação do seu tanque. Então, você tem os tanques rede em si, que eu creio que a maioria de vocês conheçam, né? que são os tanques que flutuam dentro da água. E tem a parte de cima tampada, certo? Hoje, a maioria dos, dos clientes trabalham com tanques rede de 3x3x3. Por por Lembrando que é sempre importante na questão estrutural vocês manterem um metro, no mínimo, de distância entre o fundo do seu lago, o fundo do, da sua represa, o fundo do seu açude, do fundo do seu tanque rede. Então é importantíssimo você ter essa, esse distanciamento. Por quê? Para não ter a, a toxicidade, né, a intoxicação dos seus peixes por amônia. Porque quando um tanque rede está em flutuação, certo? Os peixes eles vão defecando, o resto de ração vai se sedimentando no fundo do tanque. E se você mantém o tanque muito próximo, essa água com péssima qualidade vai intoxicar os seus peixes, ok? Então esse é o básico. O que, que é legal que praticamente ninguém faz, tá? A maioria dos criadores em tanque rede, nós, é, nós utilizamos entre 50 até 90 quilos de peixes por metro cúbico de tanque rede. Essa é uma lotação é, interessante e relativamente segura para se trabalhar, tanto em represas quanto em açudes grandes. tá? Ah, Rafael, mas o meu açude é pequeno, como que eu dimensiono? Aí sim é interessante você entrar em contato com uma empresa e estudar o seu caso. Mas todos os projetos de tanque-rede que nós instalamos, que nós damos consultoria, nós fazemos a instalação de aeradores de pá, certo? Aeradores chafariz ou compressores radiais. É, isso não é comum, tá? Não é comum na maioria das propriedades, mas como na maioria das propriedades é, os produtores acabam perdendo os peixes em tanque-rede por falta de oxigenação. Nos projetos que nós damos consultoria, nós instalamos essa tecnologia. Então, qual que é a vantagem de você trabalhar com, com aeradores para tanque rede? O tanque rede ele é uma estrutura, né? ela é uma instalação que você depende totalmente do ambiente é, que você não controla. Você depende da temperatura da água que você não consegue controlar, você depende da chuva para trazer e manter o seu açude cheio. Você depende da chuva, é, não trazer sedimentos né, para modificar essa qualidade de água. Né? Muitos produtores aí de tanque rede, vocês podem deixar até nos comentários, a grande maioria dos produtores de tanque rede perdem peixes em duas situações: épocas com muita, muita chuva, que ela traz a matéria orgânica para o seu açude e aumenta a, a taxa de matéria orgânica nele. A, essa matéria orgânica precisa de oxigênio para ser decomposta, então quando essa chuva, logo um dia, dois dias depois dessa chuva acontecer, vocês vão notar que a taxa de oxigenação no, no, no açude, né, no rio, ou em qualquer instalação que esteja a, os tanques redes instalados, vai ter uma queda de oxigenação brusca, né, e a maioria dos produtores perdem peixes aí, né, por falta de oxigênio, por não ter um equipamento adequado instalado. Então, Segredos de tanque rede, estruturas de tanque rede. Quais que são os segredos? Distanciamento entre um tanque e o outro, que é interessante você manter aí no mínimo 2 metros de distanciamento entre um tanque e o outro. Distanciamento entre linhas, tá? O que, que é uma linha de tanque rede? Isso aqui é uma linha. Ó. Vocês veem que tem a. Aqui na água nós temos uma âncora, né? Que vai fazer o peso, onde a gente deixa a corda esticada, prende os tanques rede na corda. Certo? E essa corda ela mantém uma linha de tanques rede instalada. Então você precisa manter o distanciamento entre linhas, distanciamento entre tanques. Caso vocês tenham dúvidas e acham, achem interessante a gente comentar sobre isso, deixe aí no, nas caixinhas de pergunta. E os aeradores chafariz e aeradores de pá. Que nesse dia em específico, no nosso cliente a gente manteve ligado. Por conta de neblina, né? Nós tivemos é, quase cinco dias de tempo fechado, né, aqui em São Paulo. Então, quando o tempo ele está nublado, a, a irradiação solar não chega na água. Então, o fitoplâncton que existe na água, né, que são as bactérias que vão gerar oxigênio mediante a fotossíntese, elas não, ger, não estavam gerando oxigênio na água, e isso ocasionou uma baixa é, de oxigênio. No, no nosso açude, e a gente teve que manter os aeradores ligados. Então, por exemplo, o que poderia acontecer se nós não tivéssemos esses equipamentos ligados nesse momento? Poderia ocasionar a perda de produção. Agora imagina que aqui, se eu não me engano, eram tanques de 2x2x2. Dois por dois por dois. Então nós temos aqui 56 tanques rede, nesse caso, 2x2x2 dois por dois por dois, vezes 80 kg por cúbico, 640 kg por tanque, vezes 60 tanques, 38 toneladas de peixe. Imagina você perder 38 toneladas de peixes por conta de uma economia em equipamento, um projeto mal dimensionado, um projeto mal preparado, uma estrutura com distanciamentos mal planejados, uma estrutura que não, tem, não consiga atender a sua demanda. E agora eu vou mostrar um videozinho do projeto, só para vocês terem uma noção. Outro detalhe interessantíssimo para tanques-rede, principalmente em açudes, vocês veem que aqui tem um cano branco. Esse cano branco é, é o, nosso... o nosso ladrão, ele é o nosso descarte de água. Vocês veem que o nível da água está abaixo do cano. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que nessa época onde eu gravei o vídeo, a gente estava com escassez de água, né? escassez de chuva. E, por exemplo, isso é extremamente perigoso... Para quem tem um açude, principalmente, porque quando você tem a diminuição do seu nível de água, o seu tanque ele se aproxima mais do solo, você tem menos volume de água, a toxidez da água aumenta, as chances de modificação de qualidade aumentam. Então, é interessante você sempre tomar cuidado e planejar a sua taxa de segurança para manter os seus peixes numa lotação segura, contando com falta de oxigenação falta de chuva, sempre trabalhar com margem de segurança. E outra coisa interessantíssima para estruturas de tanques rede em açudes é que vocês precisam pegar a água do fundo do açude. Então vocês veem que aqui a gente tem uma curva 45 graus e aqui o cano ele entra dentro da água e captura a água do fundo do nosso açude para descartar a água de fundo, que a água de fundo sempre é uma água com uma qualidade mais baixa, tá gente? Então, interessantíssimo também você tomarem cuidado é, para é, comprar um tanque de qualidade, tá? Porque as boias, em épocas de tempestade, é, elas saem da estrutura se é um tanque mal feito. E um tanque sempre com tampa, tá? Tem algumas pessoas no mercado que vendem tanque sem essa tampa aqui superior. E isso ocasiona muita predação, tá? Então, se você não tem essa tampa superior as garças vêm e se alimentam demais do seu, da sua produção. Então, você acaba tendo uma perda de produção aí por predação animal. Tá? A gente alimentando, arraçoando. Outra questão básica, que é extremamente é, importante, é vocês terem os alimentadores, que são é, redes de... Como essa aqui que eu estou usando como mousepad, né? São redes de PVC para a ração não sair do seu tanque, para você ter uma conversão alimentar interessante, né? para você ter um, uma menor perda de ração, que é o grande vilão aí dos tanques rede também. Bem, o que, que eu tenho de interessante nesse projeto que nós dávamos o acompanhamento e nós instalamos? A... Tá? Uh como que funciona uma estrutura de uma piscicultura de tanque-rede. Geralmente a piscicultura de tanque-rede, ele compra o juvenil, né, é, ou o alevinão, né, para colocar ele dentro do tanque-rede, para criar ele no tanque-rede depois, para terminar ele, fazer a engorda desse animal após a... É, dentro do açude. Por que que a maioria dos produtores não colocam os alevinos direto, no tanque rede. Porque o alevino, ele é um animal, ele é um, ele é um bebê, né? Ele é um animal com baixa imunidade, certo? Então se ele fica exposto, vamos supor igual hoje. Hoje, hoje de manhã estava estava fazendo 7 graus aqui em São Paulo. Então, com uma temperatura de 7 graus externa, a água vai estar uns 10, 12 graus. Então se você tem um alevino numa temperatura de água dessa, ele acaba tendo a imunidade muito baixa, acaba ficando doente, tá? Esse é o principal motivo. E o outro motivo é que eles acabam saindo né, pelo, pela malha, né, acaba saindo pelo tanque rede. Então, esse projeto aqui que nós instalamos, que é o projeto do Israel, nós fizemos a, o berçário, né, a gente comp, é, a compra do alevino e transformar ele até juvenil, guardar ele no tanque até ele se formar juvenil, nós fazíamos isso em tanques elevados. Então, vocês veem aqui que nós temos um platô né, com toda a terraplanagem feita, com todos os cortes feitos, como o professor anterior é, explicou para vocês. E aqui embaixo, perto das árvores, estavam nossos açudes. Né, o açude para os tanques rede. Para vocês verem aqui... Está dando certo os vídeos aí, pessoal da produção? Para vocês verem, ó, esse aqui é um projeto de tanque elevado, certo? para produção de juvenil. Vocês vão notar que todos os nossos vídeos e todas as nossas fo fotos da palestra estão com o nosso nome para a gente evitar o plágio aí por conta do, dos concorrentes que possam estar vendo a nossa live. Então, o que, que é interessante você ter em estruturas para a produção de juvenil em tanque elevado? Uma estrutura bem feita de eucalipto, de inox, de ferro galvanizado com espaçamento seguro, certo? cabeamentos grossos, ca é, número de cabos é, equivalentes à pressão é, do seu tanque, né? aqui são tanques de, se eu não me engano, eram 80 metros cúbicos ou 121, trabalhando com 20 quilos de juvenil da final por metro cúbico. Esse é um sistema de troca controlada, onde a gente não tem filtragem, a gente faz a troca de água toda vez que a amônia ou o nitrito se encontra é, em níveis elevados, ok? Então, basicamente, PVC trançado e reforçado, composteamentos de eucalipto, cabeamento, cinco cabeamentos mínimos, que é um padrão da nossa empresa, né? a única, única empresa que trabalha com tanta margem de segurança. Aqui, o compressor radial, né? Para quem não conhece, o que é um compressor radial? Ele é como se fosse um ventilador, né? Ele faz a sucção do meio ambiente, sai na hélice dele e ele empurra o ar para dentro da água, onde nós temos as mangueiras porosas dentro da água fazendo a oxigenação do tanque. né? Então, esse é o projeto mais básico que existe hoje em tanques elevados. É o projeto com menos tecnologia embutida, menos estruturas embutidas, certo? Aqui a gente fazendo arraçoamento dos juvenis, né, então, é, nesse projeto nós tirávamos juvenis de 30 a 50 gramas, uma coisa bastante interessante, é, para vocês saberem, né, a estrutura de tanques elevados, o grande calcanhar de Aquiles dele, é a energia, nós não podemos ficar é, menos que, perdão, mais que duas horas ou uma hora e meia sem oxigenação, porque isso acarreta aí a morte dos animais por ser um sistema muito super intensivo. Tá? Então, ó, outra coisa super interessante que nós trabalhamos em tanques elevados, principalmente é, na produção de, de, de juvenis, são as apas. Isso aqui é uma apa. O que, que é a apa? Ela é uma, uma rede multifilamento no formato retangular com o fundo fechado. É como se fosse um tanquinho, um tanque-rede que vocês viram é, na água, né? só que em vez de ela ser feita com ferro, com inox, é, com de alumínio, não interessa o material, ela é feita de multifilamento, ela é feita do mesmo material que as redes de despesca. E é possível sim deixar uma APA dentro do tanque por dois motivos. Primeiro motivo de todos... Se esse fosse um tanque de engorda, você pode fazer a produção do seu juvenil aqui dentro, para quando você despescar o tanque de engorda, você somente virar esse juvenil para fora do tanque, certo? Você economiza estrutura, economiza energia, economiza espaço. E para a produção de juvenis, é super interessante para você já ter uma quantidade de juvenis separada. Por exemplo, ah, Rafael, na... toda semana eu utilizo... É, 2.000 juvenis. Então, você já deixa separado 2.000 juvenis aqui, para quando você for utilizar ele no seu tanque rede, ou vender ele para o mercado exterior, né, para algum cliente. Opa. Só um minutinho. E a APA também, pessoal, ela é uma estrutura que ela facilita demais demais o um manejo aí que é a seleção e contagem do seu peixe, né? Fica super prático. Vocês viram viram lá no outro vídeo que você somente puxa o fundo da APA, os peixes eles já vêm à tona, né? Então fica fácil de você manejar, fácil de você é, trabalhar os peixes. A gente só tá com um probleminha aqui de carregamento, mas é, vocês vêm aqui, ó. Que o nosso cliente, nesse caso aqui, né, no mesmo cliente, ele está pegando os juvenis do tanque de engorda e colocando dentro da APA. E aí ele já faz a seleção de tamanho que ele quer. Né, e a contagem, né? principalmente a contagem. Vamos lá. Então, tanque rede, resumindo. É interessante você ter, e é possível você ter, um laboratório, uma estrutura... De produção de juvenis para atender a sua demanda, certo? É interessante em tanques rede você ter o sistema de oxigenação nos seus tanques por conta de evitar perdas, né? Porque, como eu fiz as contas para vocês, né? É, o que eu sempre falo para os nossos clientes é que eu, o que é caro é o peixe, né? Você tem que tratar a sua estrutura de uma forma adequada para você não correr o risco de perder sua produção. Então Tanque rede, manter distâncias entre fundo, linhas e tanques, sistema de oxigenação e, caso queira, produção própria de juvenis para atender e baratear seu custo de produção. E tanques rede, é, tanques escavados, o que, que a gente tem para passar de conhecimento básico aí nessa meia hora de apresentação? Tanques escavados, é, lonados, vocês precisam fazer ancoragem da, da lona, então, vocês veem aqui, só um segundinho, que precisa fazer a canaleta lateral, sempre manter o talude, né? vocês não podem manter o tanque com corte reto, que senão desbarranca o seu tanque, né? corre, corre esse risco. Então, taludes, certo? Como o professor anterior explicou, a gente precisa ter uma queda do lado mais raso para o lado mais fundo, tomar muito cuidado com a qualidade do material é, para você não ter problemas de solda né, no local. Então aqui é uma geomembrana, né? Uma da é a estrutura que nós usamos na impermeabilização de tanques lonados. A geomembrana, gente, ela nada mais é que um nome genérico, né? Geomembrana é um nome genérico para membranas utilizadas em solo. Existem vários tipos de qualidade de geomembrana, né? Por exemplo, o PAD. O PAD é o polietileno de alta densidade. Esse material, ele tem que ser soldado no local. Você não pode fazer igual a gente faz aqui, com o PVC trançado reforçado, que nós soldamos aqui na nossa fábrica, embalamos e enviamos para o cliente. O PAD, ele não aceita essa dobra, né? Ele trinca, ele racha, é, e existem várias espessuras de material. Então, isso é muito importante para você, produtor, para você, aluno, para você, futuro técnico, né, futuro consultor, se atentar, porque assim, existem várias, é, várias empresas que elas só colocam lá, olha, a gel membrana sai a R$14,00 um metro quadrado para você. Aí você passa isso para o seu cliente, você não pegou espessura de material, não pegou resistência à tração, resistência a furo, é, muitas vezes é, essas empresas te mandam material por transportadora e o correto é elas irem lá e soldar no local, então você produtor, você futuro técnico, se atente a isso, porque isso pode ocorrer é, a má instalação de um material, um mau envio ou a baixa qualidade do material pode ocasionar perda do seu, da sua produção, vamos imaginar. Aqui, aqui é uma, um projeto nosso em torre de pedra, é um projeto de tanque impermeabilizado, escavado com biofiltragem e oxigenação, né? vocês veem o motor aqui de oxigenação. Aqui a gente começou no primeiro ciclo com 3 toneladas de peixe, nesse tanque aqui, se eu não me engano, era 20 por, é, 20 por 50 ou 15 por 50, eu não me recordo, tá? É, imagina você tendo aí, ó 20 por 50, 3 toneladas de peixe, no valor de hoje do frigorífico a 8 reais, você tem 3 mil vezes 8? A gente está falando de R$ mil reais. Então você tem R$ mil reais aqui em mercadoria, que é o seu peixe, e a lona ela vem trincada ou ela sofre um rasgo, essa água ela vaza e você amanhece aí com esses 24 mil reais mortos aí no fundo do seu tanque sem água. Essa é a seriedade de você trabalhar com o material correto, com a estrutura correta é, e fazer o tanque escavado correto, de forma correta, como outro palestrante nos disse. Né? Vamos supor, ah, eu faço sem declividade, então a sujeira do seu tanque fica acumulando dentro do tanque. Né? É, isso ocasiona uma baixa produtividade. Aqui mais uma foto do, do sistema, então aqui são vários tanques de vários tamanhos, com a lotação em tanques é, impermeabilizados, né? nós, nós da nossa empresa, nós trabalhamos até 5 quilos por metro cúbico de água. Em tanques sem impermeabilização e sem oxigenação, você pode trabalhar por metro quadrado, né? com no máximo 1 quilo por metro quadrado, então aqui nós temos mais, mais que 5 vezes a lotação que de um tanque tradicional, né? Aqui mostrando a diferença entre um tanque impermeabilizado em PAD, aqui é o PAD, né? Aqui é o PVC. O PVC ele é o um material mais maleável, que dá um acabamento um pouco mais bonito. Aqui é o PAD, um material que eu disse para vocês que tem que ser soldado no local, né? Vocês podem sim construir é, estruturas de alvenaria em cima da lona, tá? tomando todos os cuidados para não rasgar ela, ok? Então vocês veem, ó, aqui é o fundo de um tanque, escavado, lonado, depois da despesca. Você vê que o fundo do tanque está bem limpinho, é, é, o, seu, o seu próximo manejo vai ser um manejo que já vai ter uma qualidade de fundo de tanque muito melhor, né? a chance de você ter um protozoário, de você ter uma doença inoculada, aqui no seu tanque é muito menor, principalmente que você pode, num caso extremo, você pode pegar e limpar com a vassoura e cloro o seu tanque para ter uma esterilização de 100%, né, ter uma segurança gigantesca aí na esterilização do seu tanque. E aqui é um tanque, um tanque comum aí, sem lona, tá? Então, não existe estrutura, não existe tecnologia, né? A estrutura é a estrutura do solo, certo? Vocês veem a quantidade de lodo no fundo do tanque. Então, isso para o seu próximo ciclo é muito prejudicial. É, quais que são as vantagens de você trabalhar com tanque lonado? É, saúde do peixe, maior lotação, caso você queira trabalhar com, com oxigenação. Se você somente impermeabilizar, não colocar oxigenação, não tem diferença nenhuma na lotação dos peixes. Você só tem a vantagem de é, facilidade de limpeza, é, tem uma maior segurança em questão de amônia e nitrito na água, você tem menos presença de amônia e nitrito, certo? É, é mais seguro para os seus funcionários, né vocês que são produtores sabem que nesse, nessa lama pode ter toco de árvore, pode ter um caco de vidro, então é um pouco perigoso, certo? E você tem uma coisa que nós chamamos de, você consegue fazer uma coisa que nós chamamos de despesca total, o que é a despesca total? Aqui nesse vídeo, vocês veem a despesca de um dos nossos ex-clientes aí no Mato Grosso do Sul. Vocês vão notar que o tanque ele fica bem sujo no final do ciclo, né? Então, ocorre o risco de você ter o off flavor, né, que é o gosto de barro no peixe, coisa que em tanques impermeabilizados é impossível de acontecer, Impossível é uma palavra muito forte, né é extremamente raro de acontecer. E você não tem isso que acontece aqui. ó Vocês vão ver vários peixes nadando, mesmo com o tanque seco. Esses peixes, quando você for encher ele de novo, né esses peixes eles vão continuar no tanque, então você vai ter um peixe é, que vai estar tá reproduzindo dentro do seu tanque, você tem a perda de produtividade na, na despesca, que você não conseguiu fazer, então aqui tem é, X números de peixes aqui que você não colocou para venda, e esse peixe que ele reproduzir dentro do seu tanque, ele vai te gerar problemas é, de despadronização de peixes, problemas de peixes sem genética, né? e que foi uma coisa citada aí nas palestras dos outros dias, então você vai ter peixes com, sem uma genética boa, e você tem o trabalho de despescar, né? esse tanque a gente começou a despescar ele de madrugada, aqui já era quase nove da manhã, ainda não tinha terminado, então essa demora na despesca também é uma desvantagem. Bem, vamos falar um pouquinho sobre sistemas de tanques, é... só um segundinho, deixa eu voltar aqui para a apresentação, Sistema... aqui é um... o projeto daquele nosso cliente e em biofiltragem, né? Então, você pode sim filtrar a água desse tanque escavado para ter uma lotação alta. O planejamento desse nosso cliente era começar com 3 kg por metro cúbico para ele aprender o básico do manejo e a gente chegar até 15 kg por metro cúbico no tanque escavado com oxigenação e biofiltragem, né? Vocês veem aqui os compressores injetando o ar 24 horas por dia, Tá? É, ah, Rafael, mas isso não encarece o custo de produção? Isso ele se compensa, gente, pela economia de espaço, tá? E hoje a gente coloca timers no nossos, nos nossos compressores e a gente regula a taxa de oxigenação, quando ela está muito alta, o motor ele desliga, quando a taxa de oxigenação abaixa, você liga o motor novamente para ter uma economia de energia, ok? Ok. Para quem, não, a qualidade do vídeo não está tão boa, né? Mas esse aqui é um compressor radial num desenho 3D que o nosso projetista, o Thiago fez, e aqui é ele numa foto real, OK? Importantíssimo é como estrutura, como equipamento é extremamente importante vocês clientes e vocês futuros técnicos se atentarem que é extremamente necessário ter um filtro de ar para evitar que esse motor queime. E a gente já teve caso de entrar rato dentro do motor, né que isso é como se fosse um ventilador de sucção avançada. Então, passou um camundongo em um dos nossos clientes, sugou o camundongo, triturou ele dentro do motor, o motor travou, queimou o motor, e graças a Deus o nosso cliente viu isso antes de perder a produção. Lembre que você pode ficar só duas horas sem oxigenação. E depois que o motor queimou, ele colocou reserva. Então... Em estrutura, extremamente importante você ter um motor reserva e manter ele abrigado do sol e da chuva. Tá? Então, todos os nossos clientes mantêm eles abrigados e fazer uma casinha anti-roubo, né? porque esse motor, nós temos motores que custam mais de 6 mil reais, então, deixar ele numa casinha trancada, eu acho que é o básico aqui no Brasil. E um vídeo mostrando o sistema de oxigenação... Em um dos nossos clientes do Paraná. Né? Aqui é o sistema de biofiltragem funcionando, certo? Então, a água sai do tanque, passa por é, outras etapas de filtragem preliminar, vem da bomba, passa pelo sistema de biofiltragem, que aqui é o coração do, do tanque, né? A gente fala que sem isso aqui o sistema não roda, volta com água filtrada e aqui as mangueiras porosas oxigenando 24 horas o tanque. Só que esse tanque aqui, gente, também é um tanque para produção de juvenil para tanque em rede. Tá? Ah, esse produtor, para vocês terem noção, é, ele não conseguiu se adaptar a esse tipo de produção, né, produção super intensiva. E a gente instalou, na mesma semana, acho que foi 15 dias né, de diferença de instalação, nós instalamos um projeto em Assis, é, do mesmo tamanho certo o projeto de assiso o nosso cliente ele está trabalhando com um peixe e meio por metro é, por litro né de produção de juvenil e esse nosso cliente com praticamente 15 dias de diferença de instalação não conseguiu despescar não teve sucesso ele acabou desistindo do projeto ele não conseguiu se adaptar tá então manejo escolha de funcionário escolha de sócios, é, uma, é um dos grandes pilares que regem aí a sua estrutura, que regem a sua instalação. Não adianta você ter o melhor tanque escavado, o tanque escavado com a melhor qualidade, o tanque elevado com o um sistema padrão, com o um sistema de melhor qualidade, e não, não se empenhar, não conseguir se adaptar ao a, a um manejo, à produção. Aqui só outra foto para vocês verem as mangueiras porosas, né? Essas mangueiras são a, a mangueiras marca própria nossa, né? São a, a nossa aerotube de uma polegada. E é extremamente interessante para vocês que vão dar consultoria, vocês clientes, se atentarem no seguinte: o compressor radial ele não pode ficar quente o bastante para você pôr a mão nele e queimar sua mão. Se ele tiver dessa forma, ele foi mal instalado, tá? A maioria dos nossos clientes, em questão de estrutura, eles pecam aonde? Eles estrangulam o motor. Então, o motor ele tem que ter X metros de mangueira para a capacidade dele, tem que ter X saídas, tem que ter... É, vamos supor, é, você não pode estrangular ele, você não pode ter um motor com uma saída de 60 milímetros, né, que são duas polegadas, e estrangular ele para uma polegada... 32 é, 20 milímetros, 25 milímetros, que senão você queima o motor. Tá? Aqui o que hoje é utilizado na piscicultura superintensiva e nos tanques escavados. Tá? Tanques escavados, impermeabilizados e tanques elevados, o mais comum é a utilização da Aerotube, né, das nossas mangueiras de oxigenação. Né? Aqui dois exemplos dele. Ah, Rafael, e para tanque escavado? Compensa colocar mangueira? Não. Tanque escavado na terra não pode usar mangueira. A mangueira ela entope com terra, tá? Ela não entope em sistema de tratamento de esgoto humano, não entope em sistema de piscicultura impermeabilizado, mas a terra entope ela, ok? Em sistemas de tanques escavados sem lona, né, como o professor explicou na palestra anterior, nós utilizamos o compressor com tu, discos difusores, esses discos eles não entopem na terra, ou os tubos difusores que também não entopem. Mas a função é a mesma, só se muda a estrutura, só se muda o equipamento. Aqui, ó, um, um vídeo mostrando a água com bastante terra e os, tubos, é, perdão, e os discos difusores trabalhando. Vocês vão notar que os discos difusores... Eles movimentam demais a água. Eles movimentam muito. Aqui nós temos nove discos difusores trabalhando. Não, nove não, são seis discos difusores trabalhando. Né? Três e três. E aqui o sistema de filtragem para esse projeto aqui, que é um projeto para pesca, pesca esportiva do nosso cliente. Está vendo aqui? Ó? Aqui é onde o difusor está instalado. Então ele injeta oxigenação. Ele injeta o ar dentro do tanque, é, se bem instalado ele injeta até três, ele tem três vezes mais eficiência do que um aerador chafariz ou aerador de pá, e a vantagem é que ele é um equipamento feito para trabalhar 24 horas por dia. Aqui só a nossa equipe colocou uma um desenho 3D dos tubos, dos discos difusores podendo ser instalados em direcionadores de ar, onde o ar bate aqui e empurra a água para frente, isso é muito utilizado em pesqueiros. Aqui a foto de um, é, de um aerador, é, perdão, de um aerador chafariz e de um aerador de pá. Esse aerador de pá, a grande desvantagem dele é que ele quebra demais, né? as pás ficam batendo na água há muito tempo, ela acaba quebrando. Então, eu nos nossos projetos, eu como consultor, sempre opto pelo chafariz. Esse aqui... São fotos do, dos equipamentos da Vemac, tá, pessoal? Os caras são excelentes no fornecimento de equipamentos. Uh, outra questão estrutural muito importante são as bombas de água submersa, tá? Por que, que nós utilizamos bombas de água submersa? Porque elas têm o resfriamento feito já dentro da água, então é muito raro elas queimarem, tá? São bombas que trabalham... Com várias milimetragens de sujeira, então é muito raro elas entupirem, e elas são extremamente econômicas em energia, né? Porque como vocês viram, a energia é um, um grande é, vilão aí da produção super intensiva, da produção de peixes em sistemas de alta tecnologia. Ah, e os biofiltros, que são o coração de todo o sistema de. É, sistemas super intensivos, né? Hoje nós trabalhamos com filtro Netune. É, ele é um filtro patenteado, né? É de produção própria, nacional, 100% nacional, marca nossa. É, e como que funciona um filtro, um biofiltro bem dimensionado? Você tem uma filtragem fina, né? Que é feita pela espuma filtrante, que ela tem a ver da 100% de vedação da estrutura de filtragem, mantas filtrantes, né? Que é uma. Filtragem média, né? De partículas médias e as mídias é, biológicas, que é onde as bactérias nitrificantes vão morar, né? A nitrobacter, a nitrosomona vão estar tá morando para filtrar a água, para fazer a captura de amônia e nitrito e deixar essa água pura. Aqui é um projeto de produção de camarão em biofiltragem, né? Que hoje é o nosso carro-chefe na produção de camarão, antigamente era o bioflocos, só que a gente está desistindo cada vez mais do Bioflocos por conta do cliente não se adaptar ao manejo, né, inclusive nós temos um projeto gigantesco para Angola, né, de 20 toneladas mês, onde o cliente ele tem uma tecnologia dinamarquesa de Bioflocos lá e ele desistiu e comprou a tecnologia brasileira para trabalhar é, lá na Angola, né, e o que, que é importante? Ah, Rafael, é, mas biofiltragem industrial, igual a de vocês, é uma biofiltragem mais cara, é, eu não tenho condições, eu quero fazer um filtro caseiro. O que, que eu falo para vocês? Ó, filtro caseiro funciona? Não sei, depende do, do, da pessoa que vai montar ele, né? Por isso que é caseiro. Caseiro não existe padrão, por isso que é caseiro. É, se ele for bem feito com, equipamento, é, com estrutura, uma estrutura bem feita, uma vedação bem feita, é um, dimensionar, um dimensionamento principalmente de mídias biológicas filtrantes bem feita, sim, vai dar certo. É, qual que é, o grande, é a grande questão? Só para vocês entenderem. Por exemplo, eu tive um cliente do Rio de Janeiro que veio aqui e falou, não, mas... É, eu vou investir aí meio milhão na estrutura, eu posso fazer caseiro para fazer mais barato. Eu vi na internet o pessoal usando caco de telha, é, tijolos, é, essas estruturas aí né, para fazer a biofiltragem. O que, que eu falei para ele? Eu abri essa tabelinha para ele e falei, olha, vou te explicar tecnicamente. né? Vamos supor, se você usar uma argila expandida grande, ela tem... 0,3 metros quadrados de área de superfície bacteriana. Então você vai ter 0,3 é, 0, metros quadrados de bactérias, né, por litro de produto trabalhando para você. Se você investe numa mídia de qualidade, né, essa mídia HAG era uma mídia que a gente usava antes. Hoje a gente tem marca própria, né, a Biopices. A Biopices, para vocês terem noção, ele tem 2.700 metros quadrados de área de superfície por litro de produto. Então, você precisa ter um filtro, um biofiltro, deixa eu ver, 2.700 dividido por 0.3, 9 mil vezes maior, ou você precisa usar 9 mil vezes mais quantidade de mídia do que usar uma mídia profissional. Por isso que muitas vezes vocês veem na, no YouTube, vocês veem aí, é, o pessoal usando mídias é, caseiras, em projetos bem pequenos, projetos de caixa d'água, por quê? Em proporção, aquele filtro dele lá de 3 por 2 por 1 metro de profundidade, cheio de brita, em proporção, ele é extremamente grande em comparação ao sistema produtivo dele. Só que quando você vai trabalhar num, num projeto, numa estrutura comercial, aí num tanque de 200 mil litros, você precisaria ter um campo de futebol, de mídias, para estar tá controlando amônia e nitrito, Desse projeto, certo? Bem, e também é importante você fazer a, a micro-retenção de partículas, né? Aqui é um filtro de inox, né? Que faz a retenção de partículas no nosso sisteminha também. Então, você precisa ter uma retenção de uma estrutura que te proponha, propor proporcione uma retenção física de sólidos e uma retenção química, uma conversão química de é, amônia e nitrito adequada. Mas, para quem quer fazer um sisteminha caseiro, né, um sisteminha de pouco volume, é possível sim. Né, esse aqui é a nossa fazenda urbana, que a gente faz doações, né, a gente vende bastante para escolas, para a educação aí das crianças. Que é um tanquinho de mil litros. Ah, aproveitando que eu abri aqui, ó. Essa aqui é uma produção de pirarucu super intensiva, né? É possível sim criar em estruturas de tanques elevados, impermeabilizados, ou em tanques escavados, impermeabilizados, qualquer tipo de peixe não dentado, tá? que a gente tem aqui atrás de mim, onde a gente tem o nosso peixe para consumo próprio, né? 50 quilos para cada mil litros de água. Isso também se, é, se extrapola para os nossos tanque, é, tanque, sistemas de tanques elevados. Tá? A gente pode trabalhar até 50 quilos por metro cúbico. Uma coisa que geralmente o pessoal pergunta bastante é, ah, Rafael, eu ouvi um técnico aqui no Nordeste falando que dá para fazer 400 quilos por metro cúbico. Foi a última que eu escutei, a última pérola. Eu sempre falo, pessoal, bom senso, é, 400 quilos por metro cúbico é igual você colocar um bezerro dentro de, um, de uma caixa d'água. Fisicamente é impossível, tá? É, então tome cuidado com as informações que vocês pegam. Esse aqui é um projeto de biofiltragem para camarão no Ceará. Esse nosso cliente, ele começou com bioflocos, já nos primeiros dias ele desistiu do bioflocos, trocou para biofiltragem e hoje ele cria peixe, tá? Tá? Ele saiu do camarão, né? E hoje ele cria peixe. Então, a estrutura de biofiltragem, né? É, nos nossos sistemas, a gente sempre vem com bomba para o biofiltro e volta por gravidade. E para você que é pequeno produtor, o bacana é que você pode furar esses canos que voltam para o tanque e fazer uma aquaponia. tá? Então, eu acho que até tem uma cliente minha aí assistindo nossa live, é, que ela tem uma aquaponia. Certo? E assim, para sistemas menorzinhos, existem os filtros pressurizados, que são vendidos prontos, aqui são os filtros da Cubos. E para sistemas bem pequenos, temos os filtros por gravidade também, que podem ser utilizados. Essa é uma estrutura bem dimensionada, um fornecedor que eu indico. E uma pergunta que a maioria do pessoal de faculdade faz para mim: eles falam, ah, Rafa, precisa colocar a ultravioleta para a produção super intensiva? Ou precisa colocar ozônio para matar bactérias, protozoários? Gente, não precisa, tá? É, em sistemas impermeabilizados é extremamente raro você ter doenças, porque você não tem contato com o solo, ele é um sistema, geralmente, se bem dimensionado, ele é um sistema fechado, onde você não tem entrada de animais estranhos, você não tem contato de pássaros com a água, né? Então, não é necessário. A ultravioleta ou o ozônio, ele só vai te prejudicar, tá? Por quê? Porque ele vai matar toda a parte de fitoplâncton ou plâncton que existe na água, que serve de alimentação para o camarão ou para os é, microalevinos aí de lambari, por exemplo. Então ele vai atrapalhar, ao invés de ajudar ele atrapalha. Aqui só, só fotos de lagos ornamentais, que eu não vou entrar no, no mérito, porque a gente já teve uma palestra referente a isso. Importantíssimo para estruturas de tanques elevados, que praticamente ninguém faz, é você ter uma declividade para o centro, para pro, ajudar, tá? é, ajuda o esterco, né? ajuda a peixe morto, o resto de ração, resto de folhas, a se direcionar para o ralo do meio. Né? Não confundam o ajuda com... Uma vez um cliente meu do Mato Grosso do Sul, ele não queria limpar o fundo do tanque, Falando que a declividade é obrigatoriamente... Nesse, é, traz toda a sujeira para o fundo. Isso não acontece, tá, gente? A, a sujeira do peixe, ela é aderente. Então, ela, ela fica grudada no fundo do tanque. Então, você precisa sim empurrar manualmente isso para o ralo para ela ser descartada, tá? Senão, você não consegue produzir. Ah, interessante também é, vocês fazerem estufas, né? Ah, Rafael... Mas precisa ter estufa? É obrigado ter estufa? Não. Nordeste, do centro-oeste para cima, não. Do centro-oeste para baixo, eu recomendo somente no inverno. Então, para você que está montando o projeto hoje, não, não recomendo, você pode construir a estufa é, no meio do ano que vem, tá? porque com estufas, aqui no sul, sudeste, você consegue produzir o camarão, tá? lá em Bofete, que é onde a gente está montando a nossa nova fábrica, né? ela já está rodando, nós temos um produtor de camarão que produz o camarão em bioflocos, em estufas, e lá bate 7 graus, 10 graus, e ele produz há quatro anos já. Então, estufa eu recomendo bastante, não é obrigatório, mas é uma recomendação, tanto caseira, né? vocês veem que aqui a nossa cliente montou de madeira, aqui o nosso cliente ele comprou as estacas de madeira e as estruturas em alumínio, ou estruturas profissionais, né? Esse é um projeto... Ah, desculpa, gente. Esse projeto aqui é um projeto nosso aqui no interior de São Paulo. Esse, se eu não me engano, é em Minas. E aqui, há uma estufa em areias, né? De um... É... Não, foi... não, a gente não monta estufa, tá? Aqui eu não lembro o nome do fornecedor da estufa, mas aqui já é uma estufa profissional. Um projetinho profissional, como que ele fica dentro da estufa. E um segredo, tá, gente? Para estufas muito grandes, igual essa aqui, a gente tinha muito problema de água extremamente quente, né? Aqui, os tanques que estavam nessa estufa do meio, onde tem menos circulação de ar, a água chegava a 35 graus. Então, a gente tinha muito problema com altos volumes, a temperatura de água muito quente. Aqui, só mostrando a facilidade de arraçoamento. Né, num sistema super intensivo, você tem uma distribuição de alimentação muito melhor. E se sobrar ração, interessante que vocês não conseguem fazer em estruturas de tanques escavados, é, se sobrar ração em um tanque, você pode pegar essa ração e jogar no tanque que comeu direito, né, que está comendo melhor. Aqui é a estrutura do Carlos Ruff, se eu não me engano, que é um dos nossos clientes que está assistindo nossa palestra. Você, ele que montou essa estrutura aqui, eu até brinquei com ele, esse é um projeto que eu tenho há quase três anos na minha empresa, que é montar estufas é, individuais em cima do tanque, ele conseguiu isso em alguns dias, né, o que a gente não conseguiu há alguns anos. Também isso aqui é o futuro né, da, das estruturas aí de tanques elevados. Né, aqui tudo em biofiltragem, esse é o nosso cliente mais antigo, ele já está produzindo há seis anos, se eu não me engano, é, esse foi o primeiro projeto que eu vendi para ele lá no comecinho da empresa, que está essa estufinha meio velha. E aqui o projeto que ele fechou com ele ano passado, a expansão. Aqui estruturas de oxigenação para camarão, tá elas têm que ser oxigenação em fundo, né? não pode ser em meia água como para os peixes, em biofiltragem. Aqui também, é, produção, esse, esse, meu pro, esse projeto aqui é um projeto de biofiltragem para camarão, se eu não me engano, de 6 toneladas mês, em Rondônia ou Roraima, aqui é em Alagoas, também para camarão, a gente consegue chegar a 500 camarões por metro quadrado, né? tem algum, algumas empresas que falam em 1.400 camarões por metro quadrado, aí entra o bom senso. Aqui a estrutura no Ceará, se atentando sempre... Em tomar cuidado. Ah, uma coisa interessante de estruturas de tanque elevados que todo mundo me pergunta é, Rafael, precisa é, ter o, a base do tanque elevado, ela tem que ser concretada? Não. Sempre, se o material for de boa qualidade, sempre, sempre, sempre direto no solo. Aqui, estruturas de aquaponia, né? Essa é uma aquaponia de 9 mil pés de alface, é, que nós temos é, na região lá de Juquitiba, aproximadamente lá de Juquitiba. E aqui, que a gente tirou do Google, que é em floating, a gente ainda não tem um projeto aqui no Brasil em floating de autoria nossa. tá? E só para finalizar a palestra, eu acho que eu me estendi um pouquinho, só para finalizar a palestra, a despesca em tanques escavados, né? só para mostrar, despesca em tanques elevados é bem simples, você pode fazer com tarrafa, caso você queira produzir, produzir seu próprio filé, então você pega, joga a tarrafa, ah, quero fazer 200 quilos de filé. Para não precisar baixar o tanque inteiro, você joga a tarrafa e é, pega os peixes. Ou, aqui no caso da piscicultura aquariana, que é uma das nossas clientes prediletas, né a Renata mora no nosso coração, você pode fazer a despesca com rede. Quando você for fazer uma despesca total e você não tiver água, igual a Renata, a Renata ela toca o projeto dela, ela tem dois tanques, ela tem tá para o terceiro tanque, né, de 121 mil litros, com uma produção de 5, ,5 toneladas e meia por tanque, e ela tá fazendo uma produção de camarão agora, é a piscicultura aquariana. Aqui você passando a rede, você consegue tirar os peixes sem descartar a água. Mas a forma mais fácil de despescar, sem precisar, se você tiver bastante disponibilidade, disponibilidade de água... Aqui, ó, despesca em tarrafa, na, na Renata também. Aqui ela só tinha o, o, um tanque, né, no caso, era bem no comecinho. Vocês se atentem que quando você faz uma despesca por tarrafa, você estressa bastante o peixe, por isso que a água está bem espumenta, né, com bastante espuma. Então isso aqui é devido ao estresse do peixe, ele solta bastante muco. Você pode despescar ele com pulsar, aqui é um projeto nosso no Rio de Janeiro, então, como a gente trabalha com muita lotação de peixe, né? você tem muita, muita quantidade de peixe, você com o próprio pulsar, você consegue pegar o peixe até uma certa quantidade, é óbvio. né? Você não vai despescar o tanque inteiro com o pulsar, que senão vai ficar o dia inteiro lá despescando. Vamos ver se roda, que esse vídeo aqui é bem legal, demonstra bem como que funciona um projeto super intensivo, uma estrutura super intensiva, é da, da Came Alimentos. Olha lá, a quantidade de peixe que o cliente tira só com o pulsar. Então, esse aqui também é uma estrutura de tanques elevados, em troca controlada, igual eu expliquei para vocês, onde o cliente troca a água conforme a necessidade. E só para a gente finalizar... A gente, deixa eu ver aqui. Aqui, protegendo aí, falando um pouco das mulheres, dos idosos nos tanques elevados, né na psicultura de alta tecnologia, gente, é, mulheres cuidam muito bem, principalmente melhor do que os homens, tá em sistemas de tanques elevados, porque elas têm mais atenção, é um sistema que demanda menor desgaste físico, e isso é muito legal para você que é aposentado, para você que é... Professor tá se aposentando aí, se quiser começar a criar em tanque elevado é, é uma coisa bem interessante porque ó essa aqui é a Renata só que ela sofre um pouco por causa daquela falta de água dela, ó. ela tá despescando o tanque direto para pulsar dentro do tanque dele do tanque dela, perdão. Então assim é, o legal de para idosos para mulheres é que você pode colocar o, um tambor de arraçoamento do lado do seu tanque e você vai lá e não precisa ficar carregando saco você pode carregar o saco no carrinho de mão uma vez por semana ou contratar um diarista para fazer isso para você e a despesca total que eu comentei vo pra, com vocês anteriormente é feita dessa forma, você baixa 100% da água do seu tanque e pega com pulsar todos os peixes para venda, para abate, para filetagem então vocês vão ver aí no vídeo é, esse é um cliente nosso de oxigenação. O tanque dele ele montou com, com um concorrente. Ó, você baixa o tanque e vai pegando os peixes. Então é despesca rápida, fácil, fácil perdão, menos estressante, pra, principalmente para quem despesca. E é isso aí, gente. Obrigado. É, desculpa, pessoal, se eu me estendi. Eu acho que eu já respondi no meio da palestra a maioria das perguntas. E é isso aí. Calma aí, só deixa eu parar o compartilhamento. Muito obrigado, Rafael, por trazer tanta informação, tanto vídeo, enriquecer, às vezes a gente falando, a gente não consegue exprimir o que a gente deseja, não né? é nada de o eu... vídeo... Eu foquei é... numa coisa bem prática aí para os alunos, para os clientes, eu acho que fica uma coisa mais visual, fica bem legal, bem interessante, né? Mais didático impossível. É, desculpas aí a quem está nos assistindo, né? Houve um momentozinho que deu uma travada aí durante a apresentação do Rafael, são coisas do ao vivo, né? Sempre acontece, querendo ou não, a gente pede desculpa aí pela transmissão. Quero registrar ainda aqui a presença da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte, pessoal lá do, da Universidade Federal de Minas Gerais, temos produtores também do Estado do, do Espírito Santo do, e do Tocantins também prestigiando é, o nosso evento hoje. Então, a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Agradecer também a participação aqui no chat da Carolina, da Ana Caroline, que é engenheira de aquicultura da Brasil PIS, já respondeu a maior parte das, das, dos questionamentos, mas a gente volta logo em seguida é, para fazer algumas para você, Rafael. Vou passar a palavra aqui para o Davi, para interagir então com a primeira pergunta para o professor Alain. É, obrigado, Rafael. Parabéns aos dois palestrantes. Então agora a gente vai iniciar a sessão de perguntas, tá bom? Pode colocar a primeira pergunta. A pergunta da minha amiga Jéssica, lá da UFC, ela pergunta para o professor Alan Coelho: Quais as condições de um terreno que inviabilizam a construção de viveiros? Dá, dá, pra, dá pra, tá, me, tá me escutando aí? Sim, Alan, pode falar. É uma ótima pergunta. Eu vou, eu vou responder essa pergunta como um, um como, digamos assim, o um, nosso professor Moisés falava na época da nossa época, né, pessoal? Mas, né, na verdade, quase que nenhum terreno inviabiliza. É, a falta de dinheiro que sim, né? Não, mas assim, terrenos muito acidentados, né? Com inclinação nação muito alta. É, geralmente eles encarecem muito né, e fazem com que muitas pessoas desistam de fazer a construção, do seu viveiro nessas áreas, né? Porque é uma é questão lógica, né? Você vai gastar muito com movimentação de terra, então, geralmente, deve-se ter inclinações aí de 2%, 1% no máximo, para que você possa ter um custo me, é, melhor, né? Um custo mais, mais baixo para construir um viveiro né, de terra, por exemplo. Exatamente, só <risos> complementando, é, essa questão do custo, se a gente pensar também em terreno muito arenoso, antigamente era impossível construir, né ficava inviável você construir um terreno muito arenoso no viveiro, mas hoje, com a geomembrana, substantes elevados, você consegue é, fazer viveiros em qualquer área, né então o que vai determinar aí é o custo. Né? E não só isso, mesmo que o terreno seja arenoso, você também pode fazer empréstimo de solo, né de, de solar e. Fa... E fazendo camada de 20, 30 centímetros por cima do solo mais arenoso. Só vai aumentar o custo aí, né? É, só aumenta o custo. É como eu disse, tendo dinheiro... É. é. Só lembrando, Posso... pessoal, se o professor Rafael quiser falar, o Rafael Foresta quiser comentar em cima, pode ficar à vontade, tá bom? Então, eu até ia comentar, a gente está montando uma levinagem de 24 tanques lá para Vigor Peixes, né? Que é a, a empresa que é a Ana que está respondendo lá, é a é, minha sócia, lá eu, a gente comprou terreno com foco para montar a indústria, a gente falou, meu, vamos, vamos começar na levinagem? Ah, vamos. Aí, a gente cavou os tanques escavados, deu solo arenoso, a gente teve que impermeabilizar todos os tanques, viu? tanque de 20 por 50, tudo impermeabilizado. Aí encareceu bastante para a gente também, viu? E ó que a gente fabrica as lonas. <risos> Rafael, pode fazer a próxima pergunta? Posso sim. É... Rafael, a pergunta é do Renan Cisília, ele pergunta, nos projetos com tanque-rede com aeradores e nos demais sistemas com uso de aeração, vocês estão fazendo uso da automatização para ligar, desligar os aeradores? Estão fazendo uso de algum sensor para o oxigênio? Então, no sistema de tanques-rede não, porque assim, o sistema de tanque-rede, é, a, a falta de oxigenação geralmente se dá em casos específicos, tá, Renan? Por exemplo, é, quando você fica com época de chuva, muita chuva, dá falta de oxigenação, ou quando esfria o tempo muito rápido, dá uma inversão, né? É, então a gente não costuma utilizar essa automação para o sistema de tanques rede, mas hoje a gente tem essa automação para os sistemas de tanque elevado, mas não com sensores. O sensor ele é manual, então o produtor vai lá é, no, é todo dia mede a taxa de oxigenação. Aí ele fala assim, ah, ele faz a biometria, ah, o meu ale, o meu peixe ele está com 120 gramas. Eu vou fazer um teste, eu vou deixar 15 minutos desligado, 15 minutos ligado. Aí ele senta lá, mede a taxa de oxigenação, vê a variação dessa taxa e ele fala, ah, deu certo, legal. Então eu vou deixar 15-15. Ah, não, ainda a taxa de oxigenação está alta. Aí ele faz outro teste, 15,30. Aí ele passa isso para a semana, entendeu? Tem que ter essa, regula essa regulagem, porque infelizmente hoje ainda é muito caro você ter um sistema de automação total. Né? Como o peixe ele é uma commodity, né? infelizmente, né? como o peixe é uma commodity, ainda não tem esse valor agregado para se assim, trabalhar com... na prática né? com, esses, é... com esses sistemas. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. É, pergunta aqui do nosso palestrante de hoje, é o Rafael Foreste da Brasil Pises. É, ele pergunta, professor Alan, como você calcula a hora máquina para calcular o custo de implementação de um projeto? Bem, aqui, não sei como é que, que é nos outros estados, mas aqui, por exemplo, para esse mesmo exemplo que eu mostrei na palestra, é, você tem que... Tem que, tem que tem que lembrar de todos os equipamentos que serão utilizados, por exemplo, para fazer a movimentação do solo é, em si, para deixar ele com a plataforma inclinada, tem que se ter um trator é, para escarificar, né? quebrar uhum. o solo. É, geralmente, o, aí você tem que saber o rendimento, geralmente o rendimento deles é da, da, em torno de uma hora, por, uma hora a duas horas por hectare, né? E, ou seja, então a gente precisou de quatro horas lá, que é 0,8 hectares para passar essa máquina quebrando o solo, depois você tem que ter o, o custo e o rendimento de uma pá carregadeira, que é geralmente 70 metros cúbicos por hora. Né, dá um, a gente precisou de mais ou menos 10 horas, certo? E por, e por fim, tem a, tem, tem a utilização de caçambas, né? Você vai, aqui é por diária, né? Tem lugares no Brasil que o pessoal também faz por, por hora, não sei como, mas aqui no, no setor e no Moranova, o pessoal faz por diária da caçamba. E, por fim, a retroescavadeira, né? Que, quando você vai fazer a parte de levantamento do, dos diques, se né, utiliza muito a, a, a escavadeira com rendimento em torno de 70 a 100 metros cúbicos também por hora. Então, você calcula a metragem cúbita, faz essa, essa calcula, esse cálculo simples aí, e no final você consegue obter o custo aproximado. né? Agradeço. Isso aí sempre foi uma dificuldade para mim e para os meus engenheiros de aquicultura, né? tanto que os meus dois engenheiros de aquicultura eu roubei da UFGD, né? eu contratei deles lá. <risos> É, porque isso sempre foi muito empírico para a gente, né? mas esses dados que você passou são bem interessantes. é Qualquer coisa para entrar em contato aqui que eu repasso aqui as coisas. Show! <risos> Rafael, a gente tem outra pergunta aqui também da, da Jéssica Saldanha, engenheira de pesca nossa contemporânea lá da UFC. Ela pergunta como se dá a seleção do material que é utilizado na sustentação é dos tanques elevados. Então, é... olha, eu vou te passar o que eu já vi sendo praticado no mercado. Por exemplo, é... esse nosso tanquinho aqui, aqui atrás, ele tem mil litros. Isso aqui é um tanque elevado, tá? De mil litros. Por exemplo, ele eu não uso nada, eu só uso a nossa própria grade estrutural. Tá? É... O, cálculo, o cálculo eu não posso passar, né, gente? Que é o nosso segredo aqui da nossa equipe de engenharia, o Rubens, né, o nosso engenheiro, ele que faz os cálculos para segurar a estrutura. Mas, por exemplo, ah, é, é sempre melhor você chutar para cima do que para baixo. Tá? É, eu já vi é, pessoas usarem tanques de 30 mil litros só com grade, eu já vi, mas eu acho muito arriscado. O que, que você precisa de material? Postes... De, de eucalipto tratado, sempre eucalipto tratado, não usa eucalipto sem estar tratado, que com o tempo ele vai apodrecer. E é o que eu falei, né, imagina você ter um tanque de 121 mil litros, dá 5 tonel toneladas e meia de peixe lá dentro, a 8 reais são 40 mil reais, aí você economiza mil reais em estrutura, aí depois de dois anos o seu poste está podre e o seu tanque arrebenta, né, aí você perde a produção. Então, ó eu, se for trabalhar com eucalipto sempre tratado, Compostes de ferro, sempre ferro galvanizado a fogo, que o ferro galvanizado a frio ele apodrece. Para projetos de camarão, eu gosto sempre de trabalhar com ou galvanizado a fogo ou inox. Hoje, depois do Covid, a gente não vendeu mais tanques de inox, mas todos os nossos tanques antes do Covid eram todos em inox. Né? É, Para evitar aí a ferrugem, principalmente dos cabos, porque quando você faz a produção de, de camarão é, em tanques elevados... A água salobra ela espuma demais, essa espuma ela escorre pela lateral do tanque e, o seu, e se sua estrutura é de ferro ela acaba apodrecendo. Uh, eu acho que eu respondi a pergunta dela. É que eu não, eu, sinceramente, eu não posso ficar passando. Ah, tem que ser o cabo de tantas é, é, é. É. polegadas com a trava tal aí, não dá né? <risos> Segredos da empresa, tudo, tudo bem, bem, exatamente. Respondeu sim. Vamos aqui mais uma pergunta da Brasil Pisces também, né? É, Alan, como você calcula é, a polegada da saída do encanamento no Ribeiro? Ah, ixi, Mari, aí tem que ser outra aula. Aí. Não esquece. Tem que, tem que ser outra aula, tem, tem, tem vários cálculos, né? Tem, fazer. tem, tem recalque, tem, tem distância, a distância de até, até onde esse cano vai, né, para sair para desaguar ele. É, é, é muita coisa para falar assim rápido. Dependendo do tamanho, né, da altura da água, tem muitas variáveis. Isso, aí que tem, tem variáveis, variáveis aí. Projeto, o mas... volume do, do viveiro também, que ele vai determinar uma certa força né, uhum. de, de água dentro desse, desse, desse, dessa tubulação, é muito é, é complicado. É, Rafael, é uma pergunta pessoal minha. É, eu, como pequeno produtor, tenho... É, três viveiros e estou tendo problema de filtração e queria fazer, então, o uso da geomembrana, né? Infelizmente, aqui o Maitá, nenhum né? produtor ainda utiliza essa, essa tecnologia que é simples, mas que ao mesmo tempo se torna dificultosa por conta do, do preço, né? Do então, preço. em média, uma para fazer um hectare de viveiro com um, uma geomembrana, quanto sairia? Ó, oh. A geomembrana mais barata que existe no mercado, tá, Rafa? É meu xará, né? O é, que, que acontece? Hoje, tá? a geomembrana mais barata, ela vai estar em torno de R$12,00 o metro quadrado, que é o PAD. Só que esse PAD é o que eu falei lá na palestra, ela precisa ser soldada no local, e você vai pagar mais ou menos uns R$5,00 por metro quadrado para soldar ela. Quantos metros quadrados tem o viveiro seu? Um hectare. Jesus Cristo. Então... Da... Qual que é a altura dela? Uhum. Vai ficar muito caro, vai ficar caro pra caramba. Vai, você põe é, 10 mil metros quadrados a 17 reais, 170 mil só pra cobrir o fundo dele, entendeu? É que tanque, tanque escavado, gente, impermeabilizado, só vale a pena, tá? Só vale a pena se você for transformar ele num sistema semi-intensivo, né? Se você for impermeabilizar ele e colocar oxigenação. Se for impermeabilizar só para impermeabilizar e, e continuar com o mesmo meio quilo a um quilo por metro quadrado, financeiramente esquece, não compensa, não vai não, se pagar é. nunca. Né? É, é, o Maitá, não sei se você já olhou no mapa, é, Rafa, a gente está bem pertinho de Rondônia, né, que é o maior produtor hoje de peixes nativos aqui do do e lá alguns produtores já fazem uso da geomembrana mais ainda para viveiros de pequeno porte, né? como você citou aí, se torna inviável uhum. grandes áreas serem é, impermeabilizadas com a geomembrana talvez seja uma boa alternativa aqui para é, o Amazonas a utilização das, desses tanques elevados, principalmente acho que facilita a questão de monitoramento, né? questão de roubo infelizmente aqui é é um dos grandes gargalos, problemas que a gente enfrenta no interior aqui do Amazonas, é, e se torna também uma alternativa à produção, né? É, é algo novo, há é uma tecnologia nova que é bastante viável, que a gente está sempre trabalhando sistemas intensivos. Né? E só para complementar, Rafael, seguinte, é, tanques grandes, impermeabilizados, não, não, não são vantagem. É melhor por quê? Porque a dinâmica da sujeira se torna difícil. Que qual que é a grande vantagem de você impermeabilizar um tanque escavado? É você fazer ele de uma forma que não se acumule lodo no fundo para você conseguir aumentar a sua lotação e ter menos problema de amônia e nitrito. Então, um tanque de um hectare você vai ter que fazer várias, é, vários ralos para ter a, o descarte dessa sujeira, não se torna legal, entendeu? Aí seria mais interessante dividir esse tanque de um hectare em tanques menores, aí sim impermeabilizar. Mas tem que fazer o escudo de viabilidade de retorno de capital, payback, para ver se se paga né, o investimento. Beleza. Mais algum aí, Davi? Vamos para a próxima aqui do William Alves, para o professor Alain. Quais as maiores dificuldades para a realização da topografia na construção dos viveiros? Bem, no sentido do serviço em si, a dificuldade é só se há, por exemplo, se o, se o solo não está limpo, essa situação assim, mas se o sentido da pergunta, que eu não sei qual o sentido que ela quis dizer, se é porque existe existe uma certa receio de de, de, de chamar topógrafo para fazer topografia para viveiros, aqui no Ceará tem muito isso. Eu acredito que eu não tenho eu não tenho dado, né? Até mesmo porque muita fazenda é construída sem licenciamento. Mas eu acredito que quase que todas as fazendas são construídas sem a utilização de um topóxico, sem um serviço de topografia, né? Então, isso ocasiona, no mínimo, duas situações ruins, né? A primeira, porque você vai, vai é, construir viveiro sem padrão. Sem padrão. Geralmente, você chega numa fazenda, é um viveiro de um hectare, um viveiro de 0,5, ou de 0,2, porque ele vai construindo ao léu, né? A segunda é porque, infelizmente, a maioria dessas fazendas eles não fazem um sistema de, de, de tratamento dessa água, como, por exemplo, para viveiros de camarão, a mais viável atualmente é o uso de bacia, sedimentação, ou então lago de estabilização, como é chamado mais aí para baixo. Né? Então, isso é a, a, a ocasiona que se a utilização de um topógrafo, a gente delimita toda a área, a gente projeta tudo que vai ter que ser feito naquela fazenda, mesmo que não se construa tudo de uma vez, né? você pode construir aos poucos, mas você já tem um projeto completo. Então, acredito que é, basicamente essa é a dificuldade hoje em dia, porque muitos produtores preferem economizar e não gastar com o serviço de topografia, aí isso vai, a conta vai chegar depois. Né? Exatamente. Mais alguma, professor Rafael? Temos sim. É... É uma pergunta aqui do meu amigo aqui do IFAND, o professor Guto Leão, ele pergunta, quais os desafios associados à ausência da ciclagem dos nutrientes sem a interação com fundo de terra? Para quem que é? Rafael, por dois, né? Oi, pode responder primeiro aí, ela. você já estava falando? <risos> Deixa eu entender. Repete aí, que saiu da tela. Com relação a quando a gente coloca a geomembrana, a gente evita a interação, né? Solo água. água. Isso, isso pode impactar na ciclagem dos nutrientes? Como? Rapaz, é uma pergunta um pouco, fora da, um pouco fora da ossada, mas é o seguinte, assim, a utilização dessa geomembrana que o nosso amigo Rafael é, utiliza aí nos seus, seus projetos, ela ser a vantagem, né, de, de, de, você, de você não ter aquela aquela, aquele contato diretamente da água com o solo, né, que muitas vezes é, ocorre acumulação de matéria orgânica, é, devido, a, devido a não ter uma estrutura tão bem projetada, então com a, com a matéria, com, com o, a geomembrana, por exemplo, isso pode ser evitado, você pode conseguir fazer uma troca, renovação de água, uma limpeza de fundo de forma mais fácil, né, acaba que favorecendo ao seu cultivo, né? É, só, Foi bem complementando. Que eu entendi. só complementando, aqui a pergunta dele é a seguinte, uh, se eu tenho a, na amônia, no nitrito, outros nutrientes na água, se a geomembrana vai atrapalhar isso comparado com tantos escavados? É, a ciclagem é menor, tá? Por quê? O próprio solo ele tem microporosidades, onde você vai ter as bactérias é, trabalhando nessa matéria orgânica, tá? É, só que geralmente isso não é tão eficiente no solo, porque você tem aquela área de zona morta com baixo teor de oxigênio por conta do alto olo de matéria orgânica, né? Se você tiver um tanque escavado sem nada de matéria orgânica, ele vai ciclar melhor, vai ser muito melhor a ciclagem dos nutrientes pela própria é, biologia do tanque de terra, Tá? Para isso, hoje, existem os bioremediadores, igual o amônia-redox, é, o, o, o biofloc-renove, né? Então, são, são bioremediadores que você usa para sempre manter a matéria orgânica baixa nos tanques escavados, para assim você ter essa melhor, esse melhor desempenho de ciclagem de nutrientes, ok? Ah, no, no tanque de lona, você tem a ciclagem de nutrientes porque na lona, apesar dela ser lisa, você tem uma baixíssima área de superfície para bactérias, comparado com a terra, mas a vantagem é que você tem menos matéria orgânica, que gera menos amônia, gera menos nitrito, então você tem um, menos nutrientes nessa água em questão de é, materiais tóxicos aí, como amônia e nitrito. Resumindo, num ambiente perfeito, a terra tem maior ciclagem, mas num ambiente prático, hoje, do dia a dia dos produtores, a, a lona ela tem essa vantagem de, apesar de ser menos cicla... ter menos ciclagem, ela tem menos sujeira. Certo. Eu vou trazer aqui mais uma pergunta para o Rafael Forest, certo? É qual a vida útil das geomembranas dos tanques elevados e se existe a possibilidade de reparo em caso de furos. Certo. Ó, isso varia muito de material para ma material, tá? Em média, as geomembranas mais utilizadas no mundo, que são o PAD, que é o polietileno de alta densidade, o PVC, que é o policloreto de vinila, né? É o PVC trançado, o PAD trançado, eles têm a mesma durabilidade, por o quê? O que destrói a sua lona, basicamente é, é irradiação solar, é o sol que vai destruir a sua lona. Ela... Tá? Sem, sem querer ser comercial nem nada, tem gente que fala ah, vai durar 50 anos, puta baboseira, entendeu? Ah, vai durar 30 anos, baboseira, gente. Todos esses materiais que eu falei, eles vão começar a ficar feio, sabe igual a lona de caminhão quando resseca do sol, que ela fica craquelando? Ela vai ficar feia com 15 anos, vai começar a craquelar. Com 20 anos, ela já está feia o bastante ao ponto de você trocar ela. Então, eu, com as minhas membranas lá na minha fazenda... Eu, na visão de produtor e cliente, 20 anos é o ponto final. 20 anos. Mais que isso, é exagero de qualquer fornecedor. Tá? Existem outros materiais que duram 100 anos, 200 anos, que não tem nem durabilidade. Tem é... ô, ô, Tiago, me surgiu o nome do material que a Cubus vende lá. É... Você tenta lembrar aí. Mas, enfim, aí o que acontece? O que acontece? É, se você tiver um PVC igual o meu aqui que fica, que fica na sombra, aí não tem validade, vai durar 60 anos, 50 anos. E a EPDM hoje é o melhor material do mundo. EPDM, não é PEAD. A EPDM, ele está tá lá nos Estados Unidos há 70 anos no sol e na chuva e está ok. Em cima dessa pergunta, eu queria fazer só mais uma, Rafael, que é, então seria adequado nunca deixar os tanques expostos ao sol, seco? sempre deixar com um pouco de água se você tiver é, entre produção? É, na verdade, vocês vão notar que os eu só fiz uma troca de lona uma vez na minha vida, tá? Porque a nossa empresa ela tem sete anos. É, foi para a Unesp, né? A, a Unesp, ela com 15 anos, ela já tinha um tanque elevado da Sansui. Ela com 15 anos trocaram por questões estéticas. E o que que eles notaram lá? aonde tinha água tava perfeito o material, não tinha ressecado, não estava ressecado, não tava duro. Então aonde está com água, ele não resseca, ele resseca nas bordas. Então se você cobrir a borda do seu do seu PVC com uma geomembrana, com, perdão, com uma geomembrana não, com bidim, né, que é um material têxtil, ele vai ter a durabilidade estendida muito mais. E não recomendo deixar sem água, tá? É sempre bom deixar com água. Principalmente para tanques elevados, que se você deixa o tanque elevado sem água, o vento ele bate pelo fundo do tanque e sobe a lona. Aí onde tem o ralo fica forçando e pode rasgar. Certo, obrigado. Mais é alguma pergunta, é, Rafael? A produção de camarão também? Uhum. Pergunta do professor William Alves. Vocês produzem camarão em sistemas de tanque elevado? Bastante, né? A gente produz tanto em bioflocos quanto em biofiltragem. E agora a gente está com um projeto lá em Tubarão que vai ser troca controlada. Né, de. É, em tanque. O dele, ele tem tanque elevado e tem tanque escavado, mas a gente tem sim. A grande vantagem dos tanques elevados é a despesca, que é bem fácil, você pode fazer a despesca por gravidade, e eu sempre recomendo, né, só que ninguém cumpre, eu falo, ó, 300, é, vamos começar nos nossos projetos, tá? Vamos começar com 200, 300 camarões por metro quadrado e aumentando conforme o desempenho do próprio cliente, né? Esse é o grande segredo, né? Eu. Do meu ponto de vista, na aquicultura, o grande segredo é respeitar lotações. Perfeito. Acho que a gente pode fazer mais uma pergunta cada, né, Rafael? E depois, pelo, pelo horário, a gente encerra, tá bom? Uhum, perfeito. É, Alan, aqui a Gardenia Luz, ela pergunta, em um tanque escavado, onde se tem várias espécies, de vários tamanhos, qual o melhor tipo de aerador para ser utilizado? Rapaz, essa pergunta seria até melhor para o Rafael responder, mas eu, pela minha experiência aqui, independente do, do animal que esteja sendo cultivado, eu também concordo com o que ele, com o que ele falou na palestra dele acerca dos de paz. Não, não, não, é, não tem muita vantagem, quebra muito. Né? E, e, e o de chafariz, apesar dele ter um. um, ser, um pouco, assim, ser apenas um, um e meio CV comparado com os dois CVs do, do, de, de paz que a gente tem aqui na região, mas ele tem. Ele, ele demonstra ter uma eficiência melhor. Quer comentar, Ah, Então, é que é assim. Uh, nós vamos começar a ser importadores de areadores de, de pá não, tá? Porque, é, como o professor falou, de pá eu sou totalmente contra porque quebra demais. E é, eu tava estudando com, com os chineses, né? Uh, eles têm todos os dados de eficiência, agregação de oxigênio de uma série de aeradores chafariz totalmente diferentes do que a gente tem no Brasil, umas coisas bem legais, mas o que a gente notou, olhando os dados deles, né, é, são empresas extremamente sérias né, a nível mundial, os aeradores chafariz, ah, independente do, é, do modelo, né, que a, eles têm uns aeradores chafariz que injetam ar dentro da água, aeradores chafariz que só movimentam a água por ondas, aeradores chafariz que jogam um jato gigante para cima e uns que abrem mais leque, a eficiência deles é a mesma, a agregação de oxigênio deles é a mesma. Isso que eu achei super interessante, né? eu, eu acho que eu só passei isso para os meus funcionários e estou abrindo aqui na palestra. Então, dentro dos aeradores chafariz, é, eu acho que independe, né? pelo que eu vi de números, né? que a gente sempre se baseia em cálculos, né? é, independe a questão de a abertura de leque, altura, eu acho que até de fornecedor, eu acho que dentro dos fornecedores brasileiros, Compre do mais barato, né? Tendo uma, uma qualidade de motor boa, né? É, Rafael, aqui no estado do Amazonas, a gente tem, por lei, a proibição total de qualquer espécie exótica ser cultivada na aquicultura, independente de se, ser tilápia, ser o, o camarão, penesuana meio. É, eu te pergunto, qual o risco de rompimento, de escape, de de peixe, se a gente utilizar esse, esse seu sistema de tanques elevados? Então, eu tenho um projeto aí de produção de tanque elevado no Amazonas, né? A gente vendeu para o... Como chama o instituto lá, Thiago? A gente vendeu para pro um instituto de pesquisa de umas máquinas que fabrica aquela moderninha, sabe? Então, assim, a chance é zero. Zero, tá? É porque, geralmente, o tanque elevado você não vai deixar do lado do rio. Se um tanque elevado arrebentar, o peixe vai cair no solo e vai morrer, né? E, e como você faz a despesca total, você não tem a, o problema de ovas para um, o meio ambiente, porque principalmente em tanques de biofiltragem, tá? Se o, se o peixe ele coloca ovas na, na boca, as, as larvinhas elas vão sair, vão ser sugadas pelo sistema de filtragem e vão morrer no filtro, Tá? É por isso que a maioria das pessoas também não fazem multiplicação de peixes ornamentais em tanque elevado então a chance de um produtor zero é, produtor sério é zero só que tem o risco de do cara falar assim ah não meu peixe está muito doente e jogar o animal vivo no rio né é essa a grande preocupação dos órgãos ambientais né perfeito eu gostaria de agradecer, então, em nome da organização do Aquicultura Online, pela presença dos nossos palestrantes aqui, abrilhantando ainda mais com tanta informação nessa manhã. É, muito obrigado, Rafael, muito obrigado professor Alain, é, por compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência prática de vocês. Acho que isso será muito enriquecedor para os nossos alunos os futuros técnicos em recurso pesqueiro, técnicos em aquicultura, futuros engenheiros de aquicultura e engenheiros de pesca também. Acho que foi muito salutar essa participação de vocês nessa manhã de hoje.